E aí clã achadão aqui, hoje a gente tá voltando com a Eterna Noctis, a gente tá fazendo a gameplay completa e hoje a gente pretende fazer mais uma parte inteira que provavelmente está na descrição do vídeo aí ou até no título, vamos lá? Muito bem! No último vídeo a gente atravessou aí o cosmo, não é mesmo? E hoje a gente pretende usar o cristal obtido no cosmo, obtido no cosmo não né? É, Mais nosso cristal. E acender aos céus. Para isso a gente tem que vir aqui. Tá vendo? Tem uns espaços, cada espaço é um chefe que a gente derrota. A gente vai usar nosso espaço, mas antes a gente vai gastar uma grana aqui. Esse cara hum. Vou comprar um fragmento de com... comprar um fragmento e um ponto de habilidade. Vamos usar a nossa ponte de habilidade. Pronto, aumentou o dano das armas. Vamos ver se a gente tem tudo que precisa. Vira a escadaria real Aí que daorinha! Uma vez os pilares ativos a gente consegue acender aos céus É, inicialmente nessa área não vai ter não vai ter um, um troninho para sentar mas isso não é nenhum problema rapaz talvez a gente não esteja forte o suficiente para para acessar essa área aqui É só como... Os bichos são bruto. Bater demais neles. Beleza, vamos avançando aí. Apesar da pergunta que é feita. Você deseja acender aos céus e tal? É, não precisa se preocupar, viu? Tem como voltar. Como então que a gente já encontra esse senhorzinho. sim? a gente já... Pega o mapa, né? Olha só que embaçado que é. Os inimigos são difíceis é demais. tem um de HP para escalar isso aqui. Vai ser brabo. Olha só que bom. Consegui... <risos> Conseguimos passar. A gente pretende só escalar aqui. Olha lá, já, já achamos um troninho. Que maravilha. Primeira vez, que eu, primeira vez que eu atravessei essa área, eu achei tão difícil é. eu não estou achando tão difícil agora A gente vai subir, subir Vai ver, hein? Ah, tragédia. Tá indo pro lado errado, hein? dá ah, dúvida. É para cima que tem que ir, tá? <risos> Eu nem sei onde a gente está. Meio tenso Mas tudo bem A gente conseguiu escalar até aqui, depois de ter recuperado o nosso HPzinho. O esquema é ir escalando. Quase, quase, hein? Nossa, nossa. Fazer é a seguinte, vamos morrer para o espinho que é melhor. Pronto, derrotado um bicho. Nossa, o, o triste é que normalmente os, os danos são encadeados. Você, por exemplo, bate no você bate no inimigo, ele te dá um dano e aí não não bastando isso, você bate no Espírito também. Ah, já é aqui. Eu acho que esse é o ponto aqui. A gente vai subir. Aí. Essa é a parte principal, esse pilar, uma vez ele encontrado, eu não vou dizer que é só alegria, mas pelo menos a gente sabe onde está, né? Sinceramente, às vezes, não sei bem que, o que fazer. Ah, conseguimos! Nossa! maravilha, hein? Subindo a parte escura Vou Empurrando ele Até que foi tranquilo, né? Vamos entregar? Entregar, porque aí a gente recarrega o nosso... Recarrega o nosso HP. Aqui em volta tem coisas a serem exploradas. Mas a gente não vai fazer nada disso. Olha isso, ó. bicho <risos> e agora ó, Parcou de primeiro, hein? Vamos entregar? Fica mais fácil entregar, às vezes, para recarregar aí, né? Oh. E agora? E agora, eu acho que a gente chegou num ponto. <risos> a gente chegou num ponto. Deveríamos ter. Ah, não, não, não chegou, não. Foi um certo custo para chegar aqui, mas beleza. Não foi tão traumático quanto a gente imaginou. Aqui tem mais um trono. E esse trono, ele vem antes do chefe. Faltando que a gente escalou. Essa parte aqui foi cruel. O restante até que foi tranquilo. Mas, poxa, escalamos bastante, hein? E agora, um chefe, a Menina da Luz É uma ninja tem um baita diálogo que não tem fim A única coisa que eu posso dizer é, fique no meio da tela aqui no meio da tela, que é mais fácil de desviar os ataques dela se você tiver mais ou menos no meio da tela bom momento de acertar ela aí quando joga esses shurikens e esse ataque dela, no, dos... ela faz alguém que dá. O ataque do shuriken É desviável outro tenso. ela grita é hora de correr. Sobre usar bem, carregar a importância de ficar no meio da tela. aqui sozinho espanou ela bem A coisa não vai bem. O que, que aconteceu? Ah, derrotamos ela. Meu Deus. Que difícil. Bastante. A rainha vai esmagá-lo como um inseto. Ah, beleza. Tem este rápido diálogo. Ela... Vira a luz. Vira... Vira um tronco. E aí ó, direto pro castelo. Que é a última fase do jogo. Palácio da Eterna. Para cá desacerto. Para cá desacerto. Chega. A gente vai encerrando o vídeo por aqui. Foi bastante difícil gravar esse vídeo fica contente com os que estão acompanhando Está dando bastante trabalho Essa gameplay Só tá aqui E encerrar Gostou? Deixa o like se inscreva no canal Joga, joga o de metroid com ações deixa um comentário para gente a gente sempre está lendo e respondendo e fica assim até o próximo vídeo é amizade